E aqui, ó, é uma, um dos amuletos, né, do templo. Você pega nesse papelzinho aqui, você bota o seu nome, né, sua idade e a data do que você tá vindo aqui. E você pega esses carimbos que estão na mesa, né, os significados dele. Carimba aqui o que você tá pedindo. E aí depois você pega o durexinho ali no cantinho, ó, e E vamos colar.